Viva amigas, vamos então fazer o primeiro ponto aqui. Reparem, temos que puxar esta laçada. Isto aqui é muito delicado no início para não destruir muita estrutura. Seguramos aqui, passamos por cima da agulha e vamos fazer este movimento. Isto é muito importante, temos que segurar aqui isto, isto na agulha, um bocadinho mais de espaço. Passamos para frente, vimos por trás, entramos na, na laçada, puxamos um bocadinho para aconchegar e vamos já fazer o primeiro movimento do ponto alto direto. E agora temos o segundo movimento do ponto alto direto. Aqui está, ficamos com um ponto alto perfeito. Agora fazemos três pontos altos em cada argola destas. Portanto, 3, 3, 3, 3, aqui já está 1, depois acrescentamos 2 e fica o começo feito.